Ah, vamos nós de novo aí, ah, vamos fazer o que tiver para ser feito aqui, creio que nós vamos trocar os saltos desses sapatos aqui, na verdade estou enrolando para falar para você que assiste, para dizer para você que acompanha o canal, para dizer para você que principalmente as mulheres que elas são maioria no canal o canal está com quase 1370 inscritos e isso é muito bom se fossem 5 mil seria melhor? talvez mas de qualquer maneira é 1369 inscritos é o que nós temos isso é o que nós temos Agradeçamos a isso, agradeçamos a isso, muito obrigado para você, é, obrigado mesmo. A maioria das pessoas são daqui do Brasil, tem muita gente de Portugal que acompanha, obrigado também o pessoal de Portugal, é, a pessoa que fala espanhol, a esas personas, eh, yo no hablo español, sí, pero quiero decir gracias, gracias por vuestro por ver nuestros vídeos yo no hablo español, soy zapatero brasileño, puedo arreglar zapatos, maletas, bolsas, pero no puedo eh, hacer una... Discusión. ¿Usted habla español? Yo lo hablo, sí. Pero que tengo que decir más una vez, muchas gracias. Uh, if you speak English, thank you, thank you, thank you very much, thank you very much. Um, I don't know speak English, okay? Because I'm a Brazilian Schumacher. I can fix shoes, suitcases, purses, bags, luggage, but I don't speak English. I don't uh, talk for, for um. Oh, it's all my English. It's finished. Thank you very much. Thanks, thank, thank, thank very much. Vous um, avez parlé français? Je n'ai pas parlé français. Merci, merci beaucoup. Je n'ai pas parlé français. Je suis codone brésilien. Oui, je n'ai pas parlé français. Euh merci, merci. Euh Vielen Dank. Ich spreche kein Deutsch. Sie sprechen Deutsch Je euh ich spreche kein Deutsch. Tá certo? É, o pessoal que fala português, olha é o telefone tocando, deve ser alguém já falando uma dessas línguas pra mim. Então, continuando, vamos... É, eu quero que fique entendido que... sabe? Obrigado, obrigado mesmo. As palavras que eu recebo é, quando descer esse canal, uh, já vão, sei lá, acho que dois ou três anos. Não sei ao é certo. Mas isso de verdade não é importante. O importante é, é.. O importante é o que importa. O que não importa não é importante. Entendeu não? Não, o importante é essa uh, participação que as pessoas têm. Uh, a, a forma Gentil Que a maioria Se manifesta Isso é muito bacana Isso é muito importante Gosto uh, Sei lá Eu poderia dizer que não tem palavras Mas palavras eu tenho Às vezes eu não sei como usá-la Entendeu? Deixa eu ver aqui o que mais Que nós temos para fazer é, Mais outro salto de sapato ah talvez as pessoas não percebam mas eu não jogo fora as partes de metal tudo que é metal vou guardando aqui sabe por quê? porque é reciclável sendo reciclável normalmente é, tem um pessoal que é, trabalha com isso eu entrego para eles esse vírus, se eu jogar no lixo eu acho que eu não estou contribuindo com nada Não me custa ah, Você está vendo trocar saltinho assim Não é toda vez que é fácil desse jeito não, tá? Às vezes a pessoa fica olhando e fala não, Olha como é fácil é, é bico, mas não é assim tão fácil não Se fosse... Aliás, essa, o falar do fácil tem o seguinte é, tem algumas pessoas que me perguntam. Poxa, mas você oferece um curso presencial e fica ensinando as pessoas ah, na. Aqui, já ia colar. Ah. É, você tem um curso presencial e fica ensinando pela internet. As pessoas vão aprender, não vão precisar do curso presencial. O negócio é o seguinte, uh, isso vem até de uma profissão anterior a essa minha de sapateiro. Eu tenho certeza de que uh, você pode aprender, sim. Você pode aprender uma porção de coisas, se você se esforçar bastante, você pode aprender. Uh, seja na internet, eu e tantas outras pessoas anteriores à internet, sabe que o ensino à distância existe há tantos anos. Eu mesmo fiz alguns cursos do Instituto Universal Brasileiro. Fiz, recomendo, não importa muito qual foi que eu fiz, mas... Ah... Você pode aprender, sim, pela internet. Tem um monte de coisa que se aprende na internet. Agora, tem algumas outras coisas que são uh, fruto de experiências pragmáticas. São frutos de, de, de exercício. Físico no sentido de presença, você tem que estar ali, você tem que ver Você tem, por exemplo, isso daqui Não adianta, eu posso pegar, tentar te explicar mais ou menos O que, que é isso que eu estou fazendo aqui Mas uh, só você estando aqui Para você poder entender, você falar Poxa, é isso, pô, que bacana se você não achar bacana também é porque provavelmente não prestou tanta atenção mas enfim ah, eu coloquei maior do que o salto a capinha de salto eu coloquei aí coloquei uma substância em pó aqui que nada mais é do que o pó causado pela lixa juntei com a cola de cianoacrilato. aqui endureceu esse sapato é de couro invernizado ah, eu vou lixar lá não vou ficar te mostrando lixar mais uma vez daqui a pouco quando tiver lixado eu mostro para você me aguarda, não sai daí não hein? então como eu falei não demorei já fui lá, lixei os saltos, a capa do salto, na verdade, né? Deu uma lixada. Lógico que a lixa fez com que perdesse o brilho. Não vamos conseguir nenhum milagre, mas vamos utilizar isso daqui, isso daqui é tinta para salto, alguns chamam de tinta PU, tinta PS, ABS, acrílico, enfim, aqui, vamos ver se funcionar, você talvez já perceba aí, Não chega necessariamente a criar o brilho característico do verniz, mas deixa a cliente mais alegrezinha na hora de pagar pelo serviço executado. Que aliás, é por isso que você quer ser sapateiro. Ou sapateira reforçando, obrigado mesmo. Principalmente as mulheres, as mulheres são 56% das pessoas que assistem. Ó, oh, você acabou de ver. Eu não parei. Ó, oh, tá seco. Tá essa tinta seca. É extremamente rápida. Então, uh, muito obrigado. As mulheres, as mulheres vão ser as uh, sapateiras porque as mulheres têm é, muito bom gosto, as mulheres é, sabem, aliás, ela não viu, mas eu apontei para a Sônia. A Sônia é uma profissional que durante anos vem me dando satisfação de trabalhar com ela, uma pessoa que tem bom gosto às vezes quando eu faço algum serviço que faltou assim uma sabe um detalhe a mulher é melhor sapateira por isso porque a mulher é detalhista ela é o meu controle de qualidade ah, terminando vai fazendo propaganda de uma empresa de carro como se ela tivesse assim precisando da minha propaganda né mas enfim, vamos deixar de enrolação E muito obrigado por ter assistido Se você não é inscrito, se inscreva Se você já é inscrito, quer elogiar Fique à vontade, o tio gosta muito de elogio Se você tem alguma coisa para criticar Faça isso com educação, com respeito Porque apesar de trabalhar com as mãos Onde as pessoas põem os pés Nós merecemos respeito ah, Obrigado Thank you. Muchas gracias. Merci beaucoup. vielen danke. Danke bitte. Agora, russo, eu não sei. Russo eu vou ter que escrever. Falou. Tchau, gente. Valeu.